Existe vida cristã depois do divórcio? O divórcio inviabiliza os dons espirituais? Divorciou, o Espírito Santo suga os dons espirituais? O que a Bíblia diz de fato a respeito? E como a gente vai lidar com as acusações e o sentimento de culpa que sempre aparece? Sempre aparece. Eu te peço, então, para você assinar o canal, apertar o sininho para ser notificado quando aparecer as novas gravações, novos vídeos. Aproveite agora e assine o canal. Se você ficar comigo até o final do vídeo, você vai receber algumas dicas para evitar dores de cabeça nessa nova etapa da sua vida foi focado para pessoas que estão divorciadas ou pessoas que estão no segundo casamento. A primeira pergunta que aparece sempre é, existe vida cristã depois do divórcio? E aí a resposta é, depende. Depende por quê? Porque há denominações e igrejas que não lidam muito bem com o tema ou lidam muito bem com o tema, já, estão, já sabem o que fazer e aí há casos de exclusão, de retirada de direitos, de funções, depende da igreja. Por que, que vai depender? Porque... Você pode estar perguntando, mas e a Bíblia? O que a Bíblia ensina a respeito disso? Há muitas interpretações, é, vai depender de qual igreja que você está fazendo parte, de qual grupo, de qual cor né, denominacional que você está fazendo parte. E dependendo da cor denominacional, vai depender muito do pastor local da igreja ou do presbitério local para definir. Mas fato é... Que a gente divorciada e a gente que está na, no centro nervoso da igreja, trabalhando, exercendo funções. E aí, como é que fica? Vamos lá. Se você exerce alguma função ou se você não exerce alguma função, independe. Ah, o resultado é o mesmo. Por quê? Porque há é igrejas que vão dizer para você: ok, você pode exercer a função, não, você não pode exercer nenhuma função ou algumas vão dizer algumas funções você pode exercer outras funções você não vai exercer vai depender muito da comunidade com quem você está ligado, vai depender muito de quem acompanhou o seu processo as realidades são diversas e cada caso é um caso, mas por exemplo, os casos mais comuns são pessoas que estão na mesma comunidade passam por um processo de divórcio iniciam um novo casamento na mesma comunidade e são tiradas dela todas as suas funções, outras comunidades comunidades tratam da, da situação e deixam a pessoa um tempo para poder refletir, um tempo para poder colocar a casa em ordem e depois de ser estabelecido, de a pessoa estar tá com o pé no chão, o ambiente está um pouco mais bem tratado, ela então ela vai reiniciar a sua jornada de fé. Outras simplesmente eliminam. Outra situação é que você rompeu com a pessoa com quem você estava casado ou casada, saiu daquela comunidade, foi para uma outra comunidade e naquela comunidade você reconstrói a história, reconstrói a vida, reconstrói os vínculos. Bom, na prática, que a sua história, o seu divórcio, ele não define a autoridade de Jesus sobre sua vida. Então, por exemplo, esse capítulo 2:15 na sua vida, e nem anula 1 Coríntios, capítulo 12, do 1 a 4, porque a única condição para receber, é receber os dons do Espírito Santo e aí eu coloquei no início da conversa, você ser salvo, confessar Jesus como o único e suficiente salvador. Então, não é a sua condição, na sua situação é, civil, que vai definir se o Espírito Santo pode ou não pode atuar na sua vida com os dons. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 4, diz que a condição sine qua non para se si receber dons do Espírito Santo para o serviço da igreja, diz que você precisa ser apenas salvo, confessar Jesus, com muito suficiente Salvador. Bom, mas algumas igrejas locais vão dizer para você o seguinte: pera aí, vamos devagar com a andor. Você não pode exercer funções de culto, como por exemplo ministrações, louvor, pregar. Você também não pode ser pastor da comunidade ou você não pode ser o pastor-presidente da comunidade. Isso vai depender muito de qual comunidade você está. Por isso que é importante você sentar com o líder ou os líderes da igreja, o líder e abrir o jogo e perguntar logo no início. Ou, assim que aconteceu o divórcio, perguntar, e aí, como é que nós, vocês vão tratar essa situação? Ah, é importante também entender que a sua reputação ela é do mesmo tamanho da de um virgem. <risos> ou de uma virgem, ou seja, nenhuma. A sua reputação não reside em você, a sua reputação reside em Cristo Jesus, e nele estão to convergindo todas as coisas. Não sou eu que estou agindo, é Jesus que age a partir de mim. Se é Jesus que age a partir de mim, a reputação não é minha, a reputação é dele, somente a ele e dele. Todas as coisas foram feitas por ele, para ele, por meio dele, para a sua glória. O começo, meio e fim de todo o processo da vida cristã é para Cristo, por meio de Cristo e em Cristo. Então, a reputação não é sua. Então, não se preocupe com a sua reputação. Ah, essa é uma divorciada. Esse é um divorciado. Não interessa. A reputação é em Cristo Jesus. Há igrejas que não vão entender dessa forma. Por quê? Porque eles acham que se colocar uma pessoa divorciada na liderança, é a mesma coisa que está dizendo. Ah, nós apoiamos o divórcio. E não é bem assim. Até porque... O número de divórcios que acontecem no meio da comunidade evangélica é tão grande ou maior do que acontece, dependendo do contexto, maior do que as outras expressões religiosas. Vamos lá. Dicas para você que é divorciado e para você que é divorciado, você que se encontra nessa situação. A solidão é uma péssima conselheira. Então, cuidado, porque ela pode te levar para uma tristeza, pode te levar a iniciar um processo de depressão, Fique perto dos amigos, não se isole, tenha pessoas saia para conversar. Se você voltou para a casa dos pais, e é uma situação que sempre acontece, geralmente com o um homem, porque às vezes ele deixa a ex-esposa e os filhos na casa, e ele vai procurar uma outra casa para poder morar. Então, e geralmente, se não tem grana, vai voltar para casa dos pais. Deixa eu dizer para você: esse é o pior cenário. É o pior cenário. O pior cenário é voltar para casa dos pais. Seja ele homem, seja ela mulher, mulher com filhos, homem com filhos. O pior cenário é voltar para casa, para casa dos pais. Então, você tem que, você, se tem necessidade de voltar, saiba exatamente que você, você precisa de um plano. De fuga. Qual é o plano de fuga? Se vira nos 30. Resolve o que, é que você vai fazer. Põe um cronograma, põe uma data limite e fala que até esse dia eu tenho que arranjar um lugar para eu viver com os meus filhos. Ah, mas o emprego não está fácil, o desemprego está batendo a porta. Imagine o um pior cenário. Você não tem pai, não tem mãe, não tem tia, não tem ninguém. Você está sozinha, está sozinho no planeta... Não tem ninguém participando com você, não tem ninguém para te ajudar, você está perdido no mundo, você teria que tomar uma atitude. Então, trabalhe com essa hipótese. E é específico para você, minha irmã, cuidado com os predadores. Tem muito cara aí que consegue farejar, parece que ele tem uma capacidade fora do comum. Ele fareja mulheres fragilizadas. O cara vai entrando, ele vai como um parasita ele vai quando você menos espera ele já está com seu cartão de crédito ele já está com sua conta no banco já está com seus cinco cheques e o seu nome está sujo está financiando carro comprando casa pagando dívida dele do passado cai fora cuidado com esses predadores cuidado e para os homens pelo amor de Deus não seja esse canalha se então, você está passando por um de separação divórcio ah, agora vou, vou aproveitar, vou, vou... Não, para. Você é crente, cara. Para, para. Leva a sério. Leva a sério, porque a vida com Jesus não não, não... não tire sarro de Deus. Deus não aceita que façam memes com ele. Então, para. Então, se você é esse cara, deixa de ser canalha. E evite também, porque da mesma forma que tem homens que são predadores, existem mulheres predadoras também. Cuidado. Fique esperto. Deus abençoe vocês. Foi um tempo muito bom, um tempo muito gostoso aqui contigo. Valeu, a gente se encontra, então, na próxima.